Marcelo Lopes falando que se não tivesse usuário de drogas, não teria violência. Marcelo, sabe qual é a questão? É que desde que o mundo é mundo, tem droga. Tem alucinógeno. Desde que o mundo é mundo. Então, sempre houve, e arrisco dizer, sempre haverá. Então, isso não é mais desculpa. No mundo inteiro tem usuário de droga. Na Suíça tem usuário de droga. Só que lá não tem nessa violência que a gente tem. Então, o usuário não é o problema. Ele pode agravar o problema, mas ele não é o problema. Isso é papinho para boi dormir. Na Suíça, não tem usuário de droga? Na Noruega, não tem usuário de droga? Na Finlândia, tem usuário de droga. Claro que tem usuário de droga. Só que não tem essa violência. O, o buraco é muito mais embaixo. É muito mais embaixo. E uma autoridade com a responsabilidade de resolver o problema, porque disse que ia resolver, querer colocar agora a culpa no usuário? Não, desculpe. É uma falta de ação precisa, certeira, no problema. Demora tempo, é complicado, ninguém está falando que é fácil. Ninguém tá falando que é fácil, até porque, de novo, o buraco é mais embaixo. Há uma, uma distância social enorme nesse país, uns têm muito, outros têm nada. Não vai dar certo, não tem como dar certo. Vai dar problema, né? Agora, querer pôr a culpa no usuário é muito fácil, muito fácil. Ah, ah, ah, não vem não. Rio de Janeiro, terra de ninguém, tá dizendo a Lena. Infelizmente, com esse governo do PSL, fim do mundo. Lena, justiça seja feita. Não é só o governo do PSL, né? Eu vi outro dia, eu não sei se era um documentário o que, que era, mas vários ex-governadores do Rio de Janeiro, uns 10, que desde a década de 80, ou antes, desde o militarismo, falando que ia acabar com o problema dos traficantes, não sei o quê. Todos chegavam, porque nós vamos, porque nós vamos. Ninguém. Ninguém acabou. Então não é só o PSL. Infelizmente.